Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirão ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura engolhosamente, ele receberá a bênção do Senhor. E a justiça do Deus, da sua salvação Esta geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a tua face Ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, a vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará no rei da glória Quem é este o rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó porta, a vossas cabeças Levantai vós, entrada eterna, entrada ao rei da glória. Quem é este o rei da glória? O Senhor dos Exércitos. É ele o rei da glória.